E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você tá no canal Bruno Cashback E hoje eu vou te passar aí quatro notícias importantíssimas sobre o cartão C6 Bank Este aqui, o cartão C6 Bank Carbo Então já fica até o final do vídeo para você pegar todas as informações aí e usar de, da melhor forma possível para você Vou fazer um resuminho rápido aqui sobre o cartão do C6 Bank Carbo, Tá? Você vai ganhar aí 2,5 pontos por dólar gasto Eles não expiram, você tem acesso ilimitado à sala VIP do aeroporto de Congonhas Você também tem 4 acessos gratuitos às salas VIP Lounge Key por ano Você tem até seis adicionais gratuitos Lembrando que esses adicionais gratuitos Também tem quatro acessos à sala VIP Todo ano, ele se renova de ano em ano Você tem todos os benefícios da Mastercard Black Você tem a conta global Em dólar e euro gratuita você tem também o programa de é, fidelidade, o Atomos, né, que você vai pontuar 2.5 por dólar gasto. E você tem a conta global com saque gratuito nos Estados Unidos. Isso aí é bacana, isso aí é bem bacana. E agora a gente vai para a primeira notícia que envolve indiretamente aí o C6 Bank, porque antigamente, do, em alta temporada principalmente, foi acho que de dezembro até... É, começo de março aqui em Porto Seguro Você tinha acesso à sala VIP do C6 Bank Que era a C6 Bank sempre Então você poderia acessar essa sala VIP Apenas possuindo o cartão de crédito Porém depois desse período ela voltou a ser a sala Isla Só que a sala Isla agora está aceitando aí O Priority Pass e o Loud Key Que tem aí disponível para quem tem o cartão C6 Carbon E agora no final do mês vou, vou viajar e vou fazer um vídeo sobre ela Vou passar lá e vou mostrar tudinho aí para vocês como que ela funciona Como que ela é por dentro E a segunda notícia se refere ao mínimo de transferência para outras companhias aéreas Você tendo pontos no programa Atomos, você transferindo para companhias aéreas E ficou assim, você transferindo para a TAP o mínimo de transferência é de 50 mil pontos átomos. Então ficou muito, muito alto mesmo o valor Porém... Para os programas de fidelidades do Brasil aqui ficou melhor. Porque ó, eu vou ler aqui para vocês. O envio mínimo de pontos para a Latam baixou de 10 mil para 5 mil pontos e já do, do tudo azul foi reduzido de 5 mil apenas para 100 pontos você já consegue transferir para tudo azul e não mudou nada aí da Smiles que continua 5 mil pontos, isso aí é importante você saber porque dependendo aí da quantidade de pontos que você tem você já bateu aí o mínimo necessário para transferência, você faz essa transferência bonificada e ganha pontos com isso ganha 100%, 80% aí varia da promoção que está ali no momento e se você quer gerar uma renda aí com milhas sem muito esforço, tranquilamente, é o que eu já faço né? eu vou deixar o link na descrição aqui do curso o papo de Milhas, tá? A gente tem cupom de desconto, tá tudo aqui embaixo na descrição. Depois vai lá e dá uma olhada. E a terceira notícia aí é um, é um pouco... É um pouco difícil de se alcançar, vamos dizer assim, né? Porque que acontece? Esse cartão ele tem a possibilidade aí de te dar aí 3.5 por dólar gasto, que é uma pontuação muito boa já para um cartão Black. Só que para você fazer jus a esses 3.5 por dólar gasto, você tem que ter um investimento mínimo no C6 Bank de 1 milhão. Então, infelizmente essa notícia é não para muita gente, né? Para mim, principalmente. E se você tem aí mais de 1 milhão investida em bancos, aí você pode ter um cartão melhor ainda que do que o C6. E um exemplo poderia ser aqui o Bradesco. Com é a Ethereum, pode ser também o BRB Dux. Também tem o Banco do Brasil Altos e o Sicredi Visa Infint, eles são melhores aí do que o C6 Carbon. Mas aí para quem tem essa altíssima renda aí investida, mas o que eu posso falar para vocês em relação aqui ao C6 Carbon, a minha utilização eu faço assim: eu pego, utilizo ele principalmente para fazer compras parceladas grandes, porque me deram bastante limite de crédito, então eu utilizo ele para compras parceladas, porque ele vai me gerar aí um bom retorno, seja como cashback de 1,3%, ou seja, em pontuação que é, seria 2.3% sim. Agora para minhas compras à vista eu utilizo o do cartão do Pão de Açúcar Platinum porque eu tenho um limite menor e eu quero estar tá sempre renovando todo mês utilizando o máximo dele porque ele é o melhor cartão em relação à pontuação que ele dá é, como se fosse 5 uh, pontos por dólar gasto, entendeu? Porque o dólar está a 5 reais na verdade ele dá 1 um ponto por real gasto Que seria equivalente a 5 pontos por dólar gasto Vou colocar mais um jabá aqui no vídeo ó. Se você tem problemas em organizar suas milhas A gente criou aqui também uma planilha de organização de milhas É a Organizando Milhas Eu vou deixar o link na descrição Bem baratinho aí Você contempla todos os, todos os clubes de fidelidades que você tem aí disponível E você vai poder fazer transferências bonificadas administrar mais de seis contas aí por CPF, é muita coisa mesmo que tem nela, então dá uma olhadinha também no link da descrição, beleza? E a quarta notícia é referente à anuidade do C6 Bank, que, diga passagem não é muito barata, mas eles têm a possibilidade de você isentar, né? Primeiramente, você tem aí 50% de desconto para gastos acima de 4 mil reais e 100% de desconto na anuidade de 85 reais, né? Você tem um desconto de 100% você gastando acima de 8 mil reais por mês você tem o desconto total da anuidade, então vale muito a pena se você consegue manter esse limite aí de gasto. E esse cartão também tem um diferencial muito bom, porque ele não cobra as três primeiras mensalidades da anuidade, quando você solicitar ele, e se você receber o e-mail de isenção de um ano de, de anuidade grátis, você verifica aí no seu e-mail se você recebeu o e-mail dizendo que você tem disponível um ano de anuidade grátis, eles responderam no e-mail também dizendo que vai aparecer a primeira possibilidade lá de você não, não pagar as três primeiras mensalidades, mas porém... Se você recebeu esse e-mail, vai contemplar o primeiro ano todo de anuidade grátis. Então, se você recebeu esse e-mail, já solicita esse cartão, porque vai fazer muita diferença. Você vai ter esses quatro acessos ao Aloud vai estar pontuando aí 2.5 por dólar gasto. E se você quiser trocar diretamente o valor em cashback, você ganha 1.3 de cashback, que é um valor muito legal, muito legal mesmo, muito... Então, terminando esse vídeo aqui, você verifica seu e-mail, se você tem aí uma promoção desse tipo, dizendo que você tem anuidade grátis, tá? É a única forma aí que eles avisaram que você pode ter, é através do e-mail. E se você não tem um milhão na sua conta ainda, comenta aqui embaixo, vou ter um milhão, porque eu quero saber do seu comprometimento aí com o seu crescimento financeiro. Então, faça isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu, até a próxima!